Acabei de receber uma mensagem aqui pelo YouTube de uma pessoa que fez a compra de um imóvel há muito tempo atrás e quer saber se ter feito o contrato de gaveta, se ela pode registrar o imóvel dela hoje. Eu vou parar o vídeo aqui em um lugar para a gente poder conversar e falar um pouquinho, porque isso é muito importante e muito perigoso. Fala pessoal, tudo bem? Márcio Guimarães, mais uma vez aqui com você. Para você que não me conhece, eu sou corretor de imóvel, sou empreendedor e venho ajudando pessoas a comprar o imóvel, a ser aprovado no financiamento, dando dicas aí no mercado imobiliário. Se você é novo por aqui, já vou pedir para você me ajudar se você gostar desse vídeo lá no final, não precisa ser agora, deixa seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal e acionar o sininho, porque isso é muito importante, porque você ajuda o canal e os meus conteúdos a chegar no maior número de pessoas... Assim como você que caiu aqui para querer saber como é que funciona essa questão aí de contrato de gaveta. Já aconteceu isso com você? Ou você conhece alguém que fez algum contrato de gaveta? Gente, eu conheço uma pessoa... Que fez contrato de gaveta, comprou. Na verdade, os pais dela fizeram um contrato de gaveta, comprou um apartamento lindo, maravilhoso, foi pagando certinho para as pessoas e deixou. É, Por que fala de gaveta? Porque o contrato fica na gaveta, ele não é registrado, ele não tem valor judicial. Né? E foi pagando tudo certinho. No final das contas, já estava quitado o apartamento. O que, que aconteceu? Qual que é o maior perigo? Os donos do apartamento eles morreram e os filhos não sabiam de nada que tinha acontecido. E daí? foram tomar posse do apartamento ver o que estava acontecendo e aí não aceitaram a negociação porque não tinham recebido nenhum valor daquilo tal e o que, que acontece na, em 100% Praticamente dos casos, vamos dizer 99% dos casos, a pessoa que comprou um apartamento com o um contrato de gaveta Perde o um apartamento, perde todos os investimentos Tem que sair do apartamento, tem que entregar E não tem o que realmente fazer Porque não tem, os, não tem é, é, Vamos dizer assim, poder Um contrato de gaveta Bom, o que, que você precisa fazer se hoje Você estiver numa situação como essa A primeira coisa é voltar A procurar esta pessoa Avisar que você tem esse contrato de Gaveta e buscar, registrar, criar, fazer uma escritura para que você possa realmente colocar este imóvel no seu nome, isso se o imóvel estiver. Quitado. Eu vou dizer que muitas pessoas fazem um contrato de gaveta porque tem um problema com o nome, não consegue financiamento, ou seja, você consegue pagar é, mensalmente sem problema algum. A outra pessoa é tua amiga, é teu parente, é teu tio, não sei, e ela consegue te dar este crédito de você ir pagando, né? É mais fácil, mas saiba que é muito perigoso. Eu falei isso no vídeo passado que quanto menor é o risco das coisas, você paga muito caro por ela. Quando maior é o risco, você paga mais barato. E ao contrário também, vice-versa. Você está pagando barato por uma coisa, maior o risco. Você está pagando mais caro, menor o risco. É mais ou menos isso. Neste caso de contrato de gaveta, é perigoso isso. Porque você não está fazendo um investimento de 10 mil, que já é um valor alto. Você não está fazendo um investimento de 50 mil. Você está fazendo um investimento da sua vida. Um imóvel que você quer deixar para o seu filho. Então saiba que para você fazer um financiamento, é preciso sim ter o um nome limpo ter uma saúde financeira legal Eu já falei isso em vários outros vídeos aqui para que o banco compre este imóvel da pessoa e você dando o valor da entrada ali de 10 ou 20% pra ela, você vai estar pagando pro banco e o banco é dono do imóvel ou seja, você está usando o imóvel, mas você só vai se tornar dono quando você quitar, mas é tudo legal, o imóvel tem escritura o imóvel tem toda a documentação os donos podem vender pra você muitas vezes as pessoas também fazem contrato de gaveta pelo seguinte problema a pessoa que está vendendo não consegue vender. Olha o perigo. Tem um problema judicial. Tem Como é que você vai comprar um imóvel assim, meu Deus? Como é que você vai pagar por um... criar um contrato de gaveta? Então para para pensar o seguinte, contrato de gaveta é furada. Pode parecer uma coisa super importante para você, porque você consegue comprar, consegue pagar, mas fuja, você vai ter problema, a não ser que você saiba que você está correndo o risco de perder o imóvel. E você mesmo assim quer fazer? Beleza! Agora, não acredite que você vai estar fazendo um contrato de gaveta e este imóvel vai ser seu no final, porque muito provavelmente tem 99% de chance de dar errado. Se você tem hoje um contrato de gaveta e ele está quitado, Procure os vendedores do imóvel, se ele ainda estiver vivo, ou os filhos, se ele estiver morto. Tenta numa conversa amigável resolver fazer uma escritura, porque o imóvel precisa ter uma escritura para ser registrada e para o registro de imóvel, porque lá no registro de imóvel, é um número, como se fosse o nosso CPF, o imóvel tem um número lá, tem desde quando o imóvel nasceu, desde quando ele começou, se implantou, quem que é o dono, quem que vendeu, para quanto que vendeu, qual que é o valor que vendeu, e lá não tem o seu nome, você precisa Passar isso para o seu nome. Já ouviu aquele ditado de quem não registra não, não é dono? Exatamente isso. Então, esta pessoa que eu falei no início do vídeo perdeu o imóvel. E eu tenho uma outra pessoa muito próxima que, que, eu, que eu amo demais... Né, que está passando por um problema desse, está vendo a questão de advogado, porque o, o imóvel ficou, é um outro detalhe, ficou no nome do outro antigo proprietário, né, e ela na verdade pagou, tem ali esse contratozinho, e essas pessoas já não existem, que comprou já não existe mais, já faleceram. Então é assim, contrato de gaveta, fuja, fuja, não faça. Tá? Procure as formas legais de resolver Se é à vista, não faça contrato de gaveta Vá no cartório Para que você possa fazer uma escritura E passar o imóvel para o teu nome E lá neste cartório O cartório já vai encaminhar para o registro de imóvel Para poder fazer o registro lá no, Na matrícula lá, E você realmente ser dona desse imóvel Tá bom? Não faça contrato de gaveta É furada Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar aqui embaixo O teu like se inscreve no canal e acione o sininho para que você possa me ajudar. Se você precisa de ajuda de alguma outra forma, eu vou deixar um link aqui embaixo também da minha consultoria. Caso você precise que eu entenda um pouco mais o seu caso e venha te ajudar aí no processo desde a escolha do imóvel até a entrega das chaves. Eu vou estar junto com você. E esse vídeo aqui, na verdade, saiu o assunto. Eu quero agradecer a participação do Francisco Mesquita. Eu não poderia deixar de agradecer aqui. Muito obrigado, Francisco. Esse caso eu preferi fazer um vídeo do que apenas responder, porque é um caso muito importante e tem acontecido demais aí pelo Brasil, e se você conhece alguém ou se você está passando por essa situação, escreve aqui embaixo pra mim, pra eu saber se realmente isso é, um, é comum como realmente eu imagino e vem acontecendo, escreve aqui, eu quero ouvir a sua opinião, vou ficando por aqui um grande abraço, te vejo no próximo vídeo tchau, tchau